Assim, né? de falar, assim, dizer, então, o Vidigart junto com a G e com o, o Mongo Ai caralho Mongo eu, Show minha isso. Tá é, é conhecem a Sony? Sim, fez então. uma bosta com Exatamente Nossa. Não, Luiz, não, não. tá é. Nossa, que horrível, velho. Que tem <risos> você colocou? Marvel. Me descer. Você sabe que bicho é esse? G? Eu esqueci o nome. Ele é vilão da amigo. Como bosta. Como é bosta. Eu esqueci o nome bosta, dele. Tem um youtuber que tem esse nome. Que o nome dele é um... Xtreme. Xtreme. Bosta, eu esqueci o nome Aê. dele. Venom. Venom. Venom. Sei. Eu não sei quem é esse, eu não pulei. Por... Tá... Não, quem, quem, Qual era? Quem era? É, quem parecia era? nome de corno mesmo Lockjaw. Você não sabe quem é Lockjaw? Não. Nem Você não. Não. <risos> Ok, a G vai demagar. Não sabe quem quer Mora, mora. Porra, mano. <risos> tá, ela sabe. Pode que... pesquisar. Sim. Senhor. Calma aí, calma aí, calma aí, tá na ponta da língua. Senhor. Na da língua Ele é uma pessoa muito. muito? Meu Deus, o bicho tem lugar três cínico. pernas, Ele é uma pessoa muito o que? É. Vive num lugar sinistro. Senhor Stark. Que foda. Meu Deus, esque não é esqueci. Esquece é. o nome dele, eu sei. Ele é da eu Marvel, desenho, tá? DC. Da Marvel da DC. Não, se sei a senhora é mano. Marvel, João? Não, é Marvel não, e DC? é Marvel e DC? Não sei, eu não, não vejo muito... Ah, de... Ah, de... Sei, Já sei, volto. Lembrei, lembrei. Eu tenho um HD. Ok, quem é esse? Eu vou desenhar ele, mas eu preciso... ver quem é. <risos> tá. O <risos> que, que é isso? Eu tô morrendo. Ó, oh, ele usa um arco. Não, não é o Gavigode. Não. E ele é da África. É da África. Mas você não tá fazendo piada. É piada? Aquilo verde tá perto, eu já sei. Nossa, é que joão, vai é pro que... inferno, velho. <risos> Não entendi. Nossa, velho. Ele falou, <risos> é um arqueiro que é da África. Nossa, mano. Ele é o quê? Nossa, Ele é... Ó, quem é africano é o quê? O Midora faz piadas de humor. Ó. Ih, mano. Ó. Sabe ética? Isso? Isso. É... Isso é o quê? Isso é o quê? Nossa, Gique, preconceituosa, arqueiro preto. É, <risos> você é, é quase você isso, preconceituoso. é quase isso. Ó, isso daqui é ética, ele é o quê? É. Ele é o quê? É. Boa. Ah tá, mas eu achei que era ah, preto porque que... você faz piada sem graça. Não, cara, é arqueiro mesmo. negro. Ah, ah tá. Você tá chamando a gente de preto? Sim, eu achei que era isso. Não, você é burro, cara, que loucura. Gente, eu não sou preconceituosa. Mentira! <risos> é sim, galera. Eu, eu também. Que eu não vou... sou, não. É sim. assim, é assim vou deixar o Instagram dela aí pra vocês stalkearem e mandarem falar. Sua preconceituosa. Eu não sou preconceituosa. Proconceituosa. Preconceituosa. Procon... Preconceituosa, vou comentar isso no vídeo, né? Então, mano, geral aí comentando preconceituosa. Mas não me referindo. E ele tá com muito frio. Muito frio. Fica frio aí, mano. <risos> Fica frio aí. <risos> Fica frio. É? é o Mineirinho. Mineirinho. Mineirinho. Capidade. Não é possível. Ele tá com muito frio, gente. É muito frio. Não é possível, mano, que bosta, velho Eu tô colocando, bosta, mas velho. é que meu correto vai ficar mudando, velho Bosta é sua vida É mesmo, é? É verdade, né? É verdade Não é verdade. Mas não, eu tô nela O que? <risos> ah não, de novo <risos> <risos> Acabou, acabou, já sei Calma, calma, calma. Ué, o que será isso? Ó, isso é o Hulk, né? O Um parece musculoso do apenas um Ó, é o Hulk. O que acontece é se você pintar ele de vermelho. Ele Tem um... ele nas HQ Exatamente Tem ele nas HQ Tem ele. Isso, boa <coughs> Referência às HQ pelo menos também, né cara isso Ele, é ele cara. podia aparecer, no, ele quase apareceu no ultimato, sabia? Sério? <coughs> uh -huh. Ah, isso aqui é um clássico Gente, eu não aguento mais isso. Ah, mano Tá bom, pronto, tá feito Tô ganhando EU SOU BATMAN WHAT?! WTF?! What Quem liga? EU SOU BATMAN EU SOU BATMAN O que imolou todo contra de Deadpool Que é um personagem da Marvel EU SOU, Batman. Eu sou, Batman. Eu sou Batman. BATMAN Essa aí é a bat Não você, tá João? Não, <risos> não me <risos> diga a pessoa Meu Deus, na o bicho bem? tá com um torcicolo ferrado ali Wolf. Wellington. Wolf. Que Wolf, meu filho? Wellington. <risos> Olha Wellington. aqui, gente. Olha como... Como esse... Mão é... Grande. Que? Essa unha é grande? Olha. Olha. <risos> Wellington. Fazer... Gente. O Wolf. Ai. É o Wolf. Gente, sério. que vocês gente, sério. Veri, veri, ver gi uhum. meu deus, deus. <risos> eu não sei escrever, eu não sei escrever, Parece. gente. É uma mãe que, que ela tinha falado. Eu sei o que é. Tá, ele Scar Não, impossível. Que tá... <coughs> aqui ah, tá. Nossa, véi. <coughs> Como que eu esqueci dele? Ah, eu só quero é um H. Ele é só o meu nome favorito, velho. Queria desenhar o Miranha. Todos queremos. Ó. Oh. Eu quero desenhar o Miranha. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Filha é da mãe. Ó. Oh, então eu é quero desenhar um o oh. Homem-Aranha. Mano, olha só. O cara, o que o tá... Ganinja. Não, o que ele fe... O que ele tá fazendo com os olhos? Ele viu algo, não é? Viu algo, né? É. Então, vi. João, é óbvio que é da Marvel, se ele serviu de saco de pan se Não, eu vi. Ah, não, a visão só tá pela testa, né? Pela. Pelo... Vírus. Vírus. Não. Aí não tem os. Os. Os. Não, verdade, esse aí é uma máscara, né, velho? Não. Não. Não tenho os os mexicanos. Que colocar fala? Colocar perro, que fala per. perro, micachorro, que que é perro, cachorro perro se você não Não. Ni... Perro, perro, perro. Perro, vi perro, vi perro, vi perro, vi perro. É. Isso, voz de Isso voz de. Nossa, cara, eu tô muito feliz. Cara, é sério, mano. Eu, eu, eu não sabia quem é esse cara, mano. Vieiro. O <risos> que deve me escrever no Vieiro? Erro, visão. É Viper, É Viper. Não não não, não, não, não, não, não. a resposta não carrega. Ah, mano, não vale falar a resposta. Vai, ah, no final, vai. Gi, olha o quanto de ponto eu tô de vocês de vocês. Olha o tanto de ponto Mas que não eu tô. Vale. Não tem graça. Ok, morreu. <risos> Para de ver o personagem que eu não sei quem é, velho. Acho que ele é Ai, gente, sinto. É, eu não Oxe. sei quem é, gente. Desculpa. Cara, sério que eu vou quem ligar é? de novo? É Blink. Quem ah, é Blink? Eu não lembro. Blink pra mim é um não, fantasma é vermelho do Pac Bay. É Luiz. Venha. Mira, é, Com Quase. certeza. Que é isso? Merda, nem está perto, vai. Tem traço, não tem. Pera aí, pera aí, não acerta, não, quero, não, acerta. não acerta, não acerta. Uau, eu sou um. Parece uma vaca. Uau. Eu sou um homem que tem um traje que, que encolhe. E eu me casei Oi. com uma mulher que ah, é uma é que é... Uau! Eu entreguei, o oh, eu entreguei o desenho. Homem formiga não, não é que você falou. Eu vi a carinha. Eu vi o olhinho cinza fiquei eu fiquei. Uau! Um dos Uau. mais, um dos mais homem -formiga, cara Bosta. Meu Deus, Deus mano! Esse personagem que o pessoal conhece, só que tipo, é literalmente o nome inteiro dele. É o Lex Luthor, tá? Mas é o, é o nome inteiro dele. Alec, mano. Alexander. Eu sei, eu tô zoando. Alec. Vai lá, Loli. Tá cá no porão. Sal. Mano, ela Eita. já tá no meu, caramba. Ela tá jogando de lá. Sal. <risos> Gente, isso sal. é o sal. Sal com o. Ai, que nojo. Uma Não pessoa... Sei. Uma pessoa tá roncando. eu o com É, eu o sal com e uma pessoa Porque... tá roncando. Então eu coloquei sauron, mas não tá aí. Ou não é sauron? <risos> não sei. Vai colocar é sal sauron, e a careca teve. É de... sauron, sauron, Eu pesquisei o nome. Legal não que eu fiquei fã. Legal que eu fiquei falando pesquisar. essa palavra umas 15 não. vezes. Eu que estou gravando o vídeo. Não, não, é pode. não é possível. Não é possível. Luiz, eu sei que você Luiz. sabe quem é já, mas não acerta. É Ninguém já, acerta, não acerta, pelo amor de Deus. Nossa, não, já sei. Ninguém acerta, pelo amor de Deus. O vídeo é referência gay. O que eu tô fazendo? Olha <risos> maravilha. Não, mano. Por que tu acertou na hora pra acertar? Eu sei, só que eu falei, cara. Pine nome... Que? Pine Eu entendi você a referência, é que... Giovana. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Por favor, me diga que você conhece esse. Obvio Você Não, Ob não mesa, sou mal. da É bicha? Você ou oh, seu filho? É filha da. Nossa, finalmente algum que, é, que eu conheço. O que, que é isso, Acabou mano? Acabou é tudo que o jogo deixou dar. Ai, eu sou muito rápido, velho. Meu Deus, tá parecendo um bigode isso aqui. <risos> possível, mano. Feliz. Entendi, Ah, eu tô desenhando muito rápido, velho. Eu sou o Barry Allen. Very eu sou... Série. Nossa, e a sua série do Flash, João? Né? É isso que eu... Cala uh... a boca, galera. Ninguém viu essa série. Ninguém viu. <risos> Ninguém viu. <risos> eu vi quando você postou. E na memória o Felipe tava planejando fazer uma série do Flash. Ele pensou que você tinha entrado na cal e tava te copiando. De... Você tava copiando ele. <risos> que isso? Luiz. Olha G, não, Tá bem? Tá bem? Eu acho que ela caiu. Não. Porque ela já perdeu a. G... Gi! Ah, não é que eu tô pensando que é, né? Ah, merda, porra! É da Marvel, né? Não. É. Ah, tá, já sei. Da é da DC, não é? <risos> uhum o melhor filme da DC uh, galera então eu vou eu vou tá fazendo a parte 2 desse vídeo beleza porque tipo se não é ficar muito longo eu gravei uns 30 minutos de gráfico praticamente então acho que vai ter até parte 3 não sei mas deixa o like beleza então é isso aí já yeah. <música> Fica frio aí.